Neste vídeo, introduzirei os quantificadores relativizados. Há um motivo duplo por trás disso. O primeiro deles é que, na prática, literalmente ninguém usa quantificadores irrestritos. Quantificadores sobre todas as coisas, sobre todo o universo conhecido. No jargão matemático, filosófico, linguístico, de cientista da computação... Cada sentença universal tem a forma todo Fnord tem a propriedade P para alguma classe de Fnords. E as sentenças existenciais, por sua vez, têm a forma algum Fnord tem a propriedade P. Os Fnords podem ser os números inteiros, os seres humanos, os booleanos, as pilhas, as árvores, os seus números de matrícula na universidade, qualquer coisa. Mas o fato é, os tipos envolvidos no sujeito e no predicado dessa sentença costumam ser compatíveis. Ninguém pergunta se os seres humanos são pares. Ninguém pergunta se os inteiros são altos. As civilizações antigas já sabiam disso. Os gregos, por exemplo, destacaram quatro formas de sentenças sobre as quais construíram praticamente toda a sua lógica. Essas sentenças podem ser organizadas no chamado quadrado das oposições, que aqui eu apresento numa versão modernizada. A sentença A tem a forma todo S é P, a sentença E tem a forma nenhum S é P. São as sentenças ditas universais. As sentenças particulares têm a forma algum S é P e algum S não é P. O quadrado pretende capturar as relações tradicionais entre essas sentenças. Por exemplo, suponha que não seja o caso que todo S é P. Então, é porque há algum S que não é P. Portanto, a quina O do quadrado é a negação clássica da quina A do quadrado. E o mesmo vale para E e I. Se não é o caso que algum S é P, é porque nenhum S é P. Noto agora o segundo motivo ou princípio por trás da introdução desses quantificadores relativizados. Na prática, na linguagem natural, quando falamos sobre todo finord ou algum finord, nós costumamos pressupor a existência dos Fnords. De fato, suponha que não haja marcianos. Então, a sentença todo marciano é verde é verdadeira por vacuidade. Por quê? Porque a única forma dela ser falsa é se houver algum marciano que não seja verde. O mesmo vale para todo marciano é vermelho. Se eu quiser demonstrar para você que não é verdade que todo marciano é vermelho, eu preciso trazer aqui pelas orelhas um marciano que não seja vermelho. Isso trivializa o uso da linguagem. Se não há marcianos, então todo marciano é P para toda a propriedade P. Os gregos antigos também trabalhavam com essa pressuposição existencial, a pressuposição de que a quantificação era sempre sobre uma classe não vazia de objetos. Portanto, vamos supor que existam objetos com a propriedade S, e agora podemos observar que existe uma relação entre as quinas A e E do quadrado. Se todo S é P, não pode ser o caso que nenhum S seja P. As quinas A e E não podem ser simultaneamente verdadeiras. Mas se aqui na A é verdadeira se somente se aqui na O é falsa, pela interpretação da negação, e aqui na E é verdadeira se somente se aqui na I é falsa, pelo mesmo motivo, então já podemos concluir que as quinas I e O não podem ser simultaneamente falsas. Não pode ser falso que algum S seja P e ao mesmo tempo falso que algum S não seja P. Isso só poderia ser o caso se não houvesse S's. Por fim, a relação entre as quinas A e I e as quinas E e O vai ser um pouco melhor discutida neste vídeo e não é exatamente aquela que estava no quadrado clássico. Afirmo, esta é uma relação de dualidade. O universal é dual ao particular ou existencial. Duas sentenças que não podem ser simultaneamente verdadeiras são tradicionalmente conhecidas como contrárias. Duas sentenças que não podem ser simultaneamente falsas são conhecidas como subcontrárias. E, como você já sabe, duas sentenças que são classicamente opostas, duas sentenças tais que uma é equivalente à negação da outra, são duas sentenças contraditórias. O que eu fiz aqui ao final foi acrescentar que esta relação vertical, que tradicionalmente é conhecida como subalternidade e tem uma direção de cima para baixo, de fato também pode ser trocada por uma relação simétrica, a saber a relação de dualidade. Mas como reconstruir na lógica contemporânea tal quadrado das oposições? Uma possibilidade é começar dessas duas quinas, algo da forma todo S é P e algo da forma algum S é P. Mas agora que eu sei dizer que algum S é P, eu também posso dizer que algum S é não P, ou, equivalentemente, que algum S não é P. E, a partir de algum S é não P, eu também posso escrever todo S é não P, que pode também ser lido como nenhum S é P. Começamos, assim, de um certo par dual de fórmulas. A partir de uma delas, eu identifiquei qual seria o seu antônimo, aqui dado pela relação de subcontrariedade, tendo em vista a suposição de que há objetos que são S. E, mais uma vez, por dualidade, eu consegui construir essa outra quina. Alternativamente, eu poderia ter usado a contraditoriedade para passar dessa diretamente para aquela outra. E o mesmo poderia ter sido feito aqui. A relação entre as duas, mais uma vez, é uma relação de antonímia, que tradicionalmente é chamada de contrariedade. A proposta geral que faremos aqui para tentar traduzir as duas quinas iniciais na linguagem de primeira ordem é a seguinte. Pretendemos ler esta sentença como todo P é Φ. E a maneira como ela será definida na lógica de primeira ordem será para todo objeto dado, se ele for um P, então ele é Φ. Enquanto isso, a tradução da nova fórmula algum P Φ é na lote de primeira ordem consistirá em dizer que há objetos que são ao mesmo tempo P e Φ. As outras duas quinas do quadrado das oposições são produzidas simplesmente colocando uma negação clássica na frente deste Φ que aparece aqui nas definições. Para testar agora essa proposta de tradução, eu posso tentar verificar se as sentenças correspondentes respeitam as relações tradicionais do quadrado. Por exemplo, se as sentenças todo S é P, traduzida da forma como propusemos, e a sentença algum S é não P, também assim traduzida, são sentenças contraditórias. Isto é, uma delas é verdadeira se e somente se a outra é falsa. E o mesmo para as outras relações do quadrado. A contrariedade que significa que as duas sentenças não podem ser simultaneamente verdadeiras, a subcontrariedade, que significa que elas não podem ser simultaneamente falsas, e a dualidade, que eu vou explorar aqui em mais detalhe agora. Você já conhece a dualidade clássica entre a conjunção e a disjunção e a sua generalização como a dualidade entre o universal e o existencial? Para esta última dualidade, de fato, confira o vídeo sobre a interpretação das fórmulas quantificadas. Eu vou verificar aqui a intualidade entre essas duas quinas do quadrado. Em particular, eu vou verificar aqui a equivalência lógica entre a sentença todo P é Φ e a sentença não há um P que seja não Φ. Mais uma vez, uma forma generalizada da lei de De Morgan. Suponha que o modelo satisfaça a sentença da direita. Não é o caso que haja um P que seja não Φ. A interpretação da negação diz que este modelo não satisfaz a sentença... Segundo a qual existe um p que seja não φ. Agora, por definição desse novo quantificador relativizado existencial, que dissemos antes, pode ser reescrito assim. Mas agora, usando a dualidade já conhecida entre os quantificadores clássicos, não é o caso que existe um x é equivalente a um para todo x não. A interpretação da negação, da conjunção e da implicação na lógica proposicional clássica nos permite demonstrar a equivalência entre a negação de P e não Φ e P implica Φ. Não é difícil agora demonstrar a equivalência entre essas duas últimas afirmações usando como passo intermediário a interpretação da quantificação universal. Em outras palavras, usando o fato de que a equivalência lógica também é compatível com a quantificação. Por fim... Usando a nossa definição de quantificação universal relativizada, podemos ver que esta última sentença, por abreviatura, nada mais consiste do que dizer que todo P é FI. Este breve argumento também ajuda a entender por que uma das quantificações relativizadas envolvia a implicação e a outra envolve uma conjunção. Muito cuidado para não confundir isso. A primeira sentença não é equivalente a uma outra com uma conjunção no lugar da implicação. A segunda sentença também não é equivalente a uma outra com uma implicação no lugar da conjunção. Por fim, eu gostaria de observar que a quantificação relativizada, além de ser útil e, de fato, usada na prática, nos ajuda a lidar com linguagens que envolvem múltiplos gêneros de objetos, também ditas linguagens heterogêneas. Numa certa versão da lógica de primeira ordem, podemos imaginar que não há quantificadores que não sejam relativizados, e que o domínio de uma estrutura de interpretação não seja um conjunto de objetos, mas uma família de conjuntos de objetos. Cada integrante dessa família representa uma classe particular de interesse. A classe dos seres humanos, a classe dos inteiros, a classe das árvores e assim por diante. O importante notar aqui é que essas classes podem ser simuladas pela propriedade P. Como toda a propriedade unária, ela consiste em sua interpretação de um subconjunto do domínio de discurso, sobre o qual quantificamos de forma irrestrita na interpretação usual da lógica de primeira ordem. Portanto, quando tomamos um subconjunto não vazio desse universo e quantificamos sobre esse conjunto, podemos pensar nisso como quantificando sobre um gênero particular de objetos. Pode ser uma quantificação sobre todos os números naturais ou uma quantificação sobre todos os brasileiros. É estranho de toda forma imaginar que o universo contém todos esses objetos misturados, mas é assim que funciona na linguagem de primeira ordem homogênea.